Eu acho que o jornalismo também vai mudar por causa do digital. E ainda estamos todos a, a, a tentar perceber o que é que é isto, mas isto vai ter que... não dá, quer dizer, chega uma altura que as próprias pessoas já leem os artigos, quer dizer, que é isto? Quer dizer, fizeram-me perder o meu tempo a clicar uma coisa, ainda estou aqui a fechar janelas de publicidade e o artigo é fraco, isto mete-nos uma frustração. A pessoa não, não quer isso, uh, ninguém quer perder tempo a, uh, a consumir porcaria. Tal como é qualquer profissão, uh, havia o jornalismo de antigamente, e que não vai ser, acho nunca mais feito, uh, e vai haver o jornalismo atual, que é para uma geração diferente, em que se comunica desta forma, em que não pode ser um livro porque assim nunca mais acaba o scroll, e isto tem que ser adaptado, mas eu acho que ainda se está a tentar perceber dentro de, destas novas gerações, novas profissões, novos meios, quer dizer, isto, todo, só que isto é muito rápido, é uma velocidade incrível. Eu lembro-me quando, é, quando tive internet em casa, quer dizer, e o computador, que esta geração não sabe, vão pensar que nós somos pré-históricos, mas as profissões mudam e vão deixar de existir outras. E se calhar já não vai se chamar jornalismo, não sei. Se calhar já não vai se chamar influenciador digital, isto está a mudar. É muito complicado, às vezes para mim, ou era dizer aos meus pais o que eu fazia, qual era a minha profissão. e como assim? Mas pagam-me para fazer isso? Mas Isso dá, dá dinheiro, mas quer dizer, não é aquela coisa de sair de casa, apanhar o autocarro, ir para o trabalho, trabalhar, sair, estás Então isto é tudo novo. Para, para a geração dos meus pais faz-me meio confusão. pode os avós, então, nem, nem dá-me mais para explicar. Dos bisavós, então, é tipo redes sociais, isto metem likes e seguem, tipo, isto é tudo. E também vai acontecer com as coisas que vão acontecer, isso que ah, nós não vamos perceber tão bem. E são as novas profissões. Se há 15 anos dissessem que ia haver uma rede social que ia influenciar a vida das pessoas, tu dizias: A sério? Mas a verdade é que acontece. E há novas profissões. E as novas profissões passam por vocês dois estarem aí desse lado e ela estar com os fones e depois haver um editor de vídeo. E se calhar isso há não sei quantos anos era impossível acontecer se não fosse num meio de televisivo gigante. Agora estamos aqui em casa e vamos ali tal, tal, tal, e cortamos e fazemos, isso assim, que a uma velocidade incrível. You're a good one!